Diretamente da 11a edição da Agrobrasília, eu estou agora com dois pequenos agricultores que têm a intenção de seguir os passos dos pais, agricultores. Samuel Klein e Raquel Klein, Formosa e Padef. Me contem o que vocês mais gostam de fazer na Agrobrasília. Bom, eu gosto de passear, provar as comidas que tem, olhar os tratores para quando a gente crescer, se a gente quiser virar agricultores, para poder olhar os tratores e ver como é que funciona, para a gente já ter uma noção quando a gente virar, para não ficar tão perdido. Raquel, me conta o que, que tu gosta de fazer aqui na feira. Aqui eu adoro, porque a gente vê mesmo os tratores, igual ele falou, tem vários lugares para a gente conhecer os lagos, a gente conhece os peixes, tem plantinhas que vende que é ótimo, a gente também tem uma ideia, né? Assim, tem vários lugares legais, tem alguns lugares, assim, que, tipo, são brinquedos. Tem um ali que é rali, muito legal, vende carro, vende trator, vende máquina, pra gente ter uma noção, igual ele falou. Ele, vocês são primos e os pais são agricultores. Por que que vocês imaginam seguir os passos dos pais de vocês? Porque eu gosto de mexer com planta, tudo, porque... É uma coisa que é divertida, não é aquela coisa chata de você vir e tal. E também, que nem ela disse, a gente vem para olhar as plantas também, porque tem várias, tem a Imater, tem a Embrapa, tem um monte de marca que tem um monte de coisa que mostra as plantas. A gente já vai tendo uma noção do que, e também eu gosto de seguir os passos do, do meu pai, porque eu gosto de mexer com isso. Eu sinto muito orgulho do meu pai pelo trabalho que ele faz. A gente fica mais perto da natureza. Eu conversei com Raquel Klein, Samuel Klein. Eles são infantis e gostam da agricultura. Eu estou na Agrobrasília, Aline Merladete para o Portal AgroLink.